gente eu sou a tata e hoje eu vim trazer aquele invisto ou pulo fora que vocês tanto me pediram tanto me mandaram lá no meu instagram se você ainda não me segue no instagram não esquece de me seguir lá beleza então eu nem selecionei cara eu só fui printando assim ó printando printando printando, printando, printando, printando, printando, printando, printando, um bilhão de situações de casos de vocês então fica aqui comigo porque provavelmente vai ter um caso muito parecido ou idêntico ao seu porque o amor é assim né e a gente acha que a nossa situação amorosa é a única no planeta Terra. Ó, oh, sabe o que é isso? microondas apitando, dizendo que a água do meu chazinho ficou pronta. Pera aí que eu vou lá pegar a água do meu chá e já volto a continuar a bater o meu papo com vocês. Pera aí. Prontinho! Agora sim! Eu ia primeiro tomar chá, primeiro fazer minhas coisas. Eu pensei, na. Que nada, eles são de casa. Então tá, então vamos lá. Como eu tava falando pra vocês, é, a gente acha que a nossa situação amorosa é a única do mundo, mas não é. Não é. Nós somos seres humanos e a gente vai repetindo comportamentos. Ai, Tata, mas então quer dizer que tem uma solução exata, correta pra cada situação amorosa? Não, não, não quer dizer isso. Infelizmente, não quer dizer isso. Ai, tá quente. Ah, lembrando que essas perguntas e a maioria dos vídeos começam lá no meu Instagram. Então, se tu ainda não me segue no Instagram, tu tá vacilando, meu irmão. Eu nem falo assim, não sei por que eu tô falando assim. Então, vai lá e me segue, curte minhas fotos, engaja lá, me acompanha. Faço bastante coisas legais e diferentes por lá. Mostro meus gostos pessoais, falo sobre coisas que eu não falo aqui. Não vou falar o nome de vocês para não expor ninguém, tá? Não vou expor ela. Tá, tá, meu ex engravidou uma guria lá da puta que pariu e me pediu um conselho. Ainda amo ele. Que bosta, hein? Então, vai saber, né? Vai saber por que que é ex, né? Vai saber Pai velha ainda gosta de tito sendo bem otimista. Hoje eu tô otimista para esse vídeo, tá? Então se preparem. Se você que aí tá precisando ouvir aquela coisa assim para para, né, para te encher de esperança, né, para tentar mais uma vez, pode ficar aqui comigo porque hoje eu tô otimista. O fato de ser ex não significa que, ai meu Deus, nunca mais. Não. O fato de dele ter engravidado outra pessoa também não significa que, não, meu Deus, nunca mais. Vai ver, ele nem vai ficar com a outra pessoa, né? A única coisa que ele tem que fazer nessa história toda é assumir o filho, né? Pelo amor de Deus, a única coisa. Inclusive, se ele não assumir o filho, miga, aí sim eu vou dizer para tu pular fora. Mas tudo é questão de conversa, de papo de você se colocar no seu lugar e entender se ele já tá com outra, já tá formando família e tu tá aí, ó, viajando achando que ainda pode ter alguma coisa com ele, ou se não, ou se realmente vocês têm uma história bem bonita e bem conturbada, pelo que eu tô entendendo, é, mas pode ser que isso dê certo. Então, em vista por fora, não sei, acho que tu tem que botar um termômetrozinho assim no, no, na relação de vocês e ver. Tô febril, tá? Tô viajando, ele já tá lá com outro tendo filhos, caramba, eu tô aqui Tô lá fora não tata. realmente ele ainda é bem apaixonado por mim e eu por ele ele nem quer ficar com a guria, ele vai assumir o filho e mas a gente vai ficar junto já eu conheço uma história assim tá eu conheço uma história assim e deu tudo certo bom tem um famoso que qualquer coisa que eu mando no direct ele responde é um sinal não miga não não não ele pode estar só sendo legal contigo sei lá não gente não não é um sinal pula fora ele é indeciso, não sabe o que quer, diz que gosta de mim, mas crusha, crusha. <risos> A palavra crush virou um verbo. Olha que coisa mais linda. Dezenas de outras. Ele é indeciso, não sabe. Ah, aí é... Ele tá em outra fase, cara. Eu não acredito que exista uma pessoa no universo inteiro que é perfeita pra você. Eu não acredito que as duas pessoas têm que ter idade parecida, ou tem que ter, sei lá o que, mesma classe social, mesma. Não, acho que isso tudo é balela. Acho que a única coisa que importa é os dois se gostarem e principalmente os dois estarem na mesma fase, na mesma vibe. É isso que define. Quando um relacionamento vai começar ou não. Às vezes, duas pessoas elas têm tudo a ver e elas dariam muito certo no relacionamento. Só que elas se cruzaram uma etapa da vida que uma estava querendo curtir, estava focada no trabalho, estava sei lá o okay, que, e a outra estava querendo namorar. E aí não rola namoro, não por culpa de nenhuma das duas, mas porque estavam em fases diferentes da vida. Então, a fim de um menino e ele também temos amigos em comum, mas ele não chega em mim, visto ou não. Cara, se tu tá afim dele, ele também tá afim de ti, investe, óbvio. Ele só me procurou depois que perdi o interesse e demonstrei interesse em outro. Ah, fé, ah, que dá ódio isso, né, cara? Nossa. Cara, depende se tu ainda gosta dele, se tu ainda curte ele. O fato dele ter te dado uma esnobadinha no início, vai ver insegurança da parte dele, vai ver era timidez da parte dele, vai ver pode ser um bilhão de coisas. E aí ele só se tocou de como ele gostava de ti quando ele te perdeu, pode ser isso. Então, assim, não depende dessa situação aqui, tu investir ou não, mas sim de tu tá fim dele ainda ou não. Porque se tu levar essa situação como como guia da, da história toda, é puro ego, né? Tu vai tipo assim, não, agora já foi, agora perdeu, agora eu tô em outra. Baba baby baby baba, sabe? Tem que lidar com o coração. Falei que hoje eu já tava otimista, que eu já tava assim. Eu sou uma pessoa assim, né, gente? Eu, eu, eu, não sei se vocês já perceberam, eu gosto de lidar e falar de coisas amorosas. Eu, eu falo muito mais de, de, de amor nesse canal do que de qualquer outra coisa. Cara, deixa eu perguntar uma coisa vocês. Vocês baixaram o meu aplicativo já? Por falar em conselho, em amor, em relacionamento? Vocês já baixaram? Se você ainda não baixou o em baixa, cara. Baixa que ele tá sensacional, tá fazendo ótimo sucesso. Tô muito feliz com o feedback de vocês. Se você não sabe do que eu tô falando, o o Luvin é um consultor amoroso diário grátis. Olha só! aí com problema amoroso de relacionamento, ou para entrar num relacionamento, ou para conquistar alguém ou dentro do teu próprio relacionamento, porque o Luvin não é só para quem tá solteiro não, é para quem tá em um relacionamento sério também e não sabia nem por onde começar? Então baixa o Luvin aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu tenho um amigo que eu gosto muito, ele é legal comigo e muito carinhoso, invisto pulo fora. Cara, primeiro dá alguns indíciosinhos, tem um vídeo muito legal, na real tem mais de um vídeo, vou botar aqui no card, que é quando estou apaixonado pelo meu melhor amigo. Então depende de várias coisas. Depende se ele gosta de ti. Principalmente, depende se vocês estão na mesma vibe. Depende, depende, depende. Então, se veste por lá fora, vê o um vídeo aqui. Gosto de um ser aí. De um ser aí, que é ótimo! Não parece nem que ela gosta de um humano, parece que ela gosta de um unicórnio. Gosto de um ser aí, cacá. Sempre que chamo ele, me ignora. Recebe mensagens, mas não me responde. Amiga, é sério que tu tá me perguntando se tu veste por lá fora? Ai, cará! Pula fora! Como assim? Tu manda mensagem, investe, ele não te responde. Pula fora, com certeza pula fora. Isso que hoje eu tô otimista, hein? Faz dois anos que eu gosto de um menino, ele gosta de mim também, mas não faz nada. Ele não tem atitude, então tome você a atitude, meu amigo, minha amiga, que está aí apaixonado por alguém, que é apaixonado por você, mas a pessoa não toma atitude bosta nenhuma. Toma você atitude, cara, o que, que tu está esperando? Nossa, só o tempo que tu tá aqui me perguntando, tá tem, putz, investe, investe, investe. O que eu faço? A menina da faculdade já vai se formar. Eu devo investir ou pula fora? Meu amigo, tudo devia já tem investido, ó. Sabe aquele lance que eu falei agora há pouco de estar tá os dois na mesma vibe? Às vezes tá os dois na mesma vibe. Aí tu demora tanto, tu ramela tanto que passa a vibe e aí tu já não consegue mais, entendeu? Então aquela coisa, única hora para você fazer alguma coisa é agora se joga vai se se arrepender pelo menos tu tentou tu ficar com aquele sentimento já queria ter tentado eu queria ter tentado e não tentou é horrível e arrependimento é ruim é ruim mas pelo menos tu tu, tu empacota o um negócio ali eu falei isso esses dias no story eu acho me segue no Instagram se você não me segue não esquece é que expor se tá com sentimento ruim do sentimento é uma coisinha tá ali é ruim agora se tu fica na vontade de fazer uma coisa não faz nunca Coisa diária, um sofrimento prolongado. Então, investe. Eu, eu investiria. E se não der certo, já tá se formando mesmo, já vai sair da faculdade, nunca mais vai ver ela. Estamos nos conhecendo, ela é muito bacana, mas ambos têm a vida muito corrida. Invisto visto pulo fora. Cara, investe aquele negócio de vibe. Se os dois estão com a vida corrida, significa que os dois estão na mesma vibe. Então a chance de, de engatar o um namoro de dar certo é muito maior. Do que se um tivesse a vida super corrida e o outro tivesse a vida super pacata. Nesse caso, provavelmente ia dar certo no início. A pessoa que tem a vida pacata ia ficar vivendo e alimentando aquela outra pessoa que tem a vida corrida. Ia chegar um dia, ia poder passar meses, anos, e essa pessoa ia pensar estou fazendo da minha vida eu sou um, uma trouxa mutária e eu vivo só para aquela pessoa e aquela pessoa dizer você vive pra mim porque você quer eu não pedi nada disso e aí pf, dá tudo errado da briga e ou sei lá dá um, uma crise no relacionamento depois o negócio se fluir vocês dois começarem já assim no mesmo ritmo é bom demais, não é ruim, não é muito bom. Então, se fosse você, eu investiria. Ai gente, que saudade que eu tava de gravar assim, respondendo vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like e eu não tô falando, ai dá um like da boca pra fora. É, é sério mesmo, dá um like aí. Sério, se tu gostou, se tu gosta de mim, se tu quer que eu continue fazendo esse tipo de vídeo. Dá um like, cara. Dá um like, não, não custa absolutamente nada para ti, cara. E o YouTube vai entender que você gostou. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue no Instagram, não esquece de seguir. Se você ainda não baixou o Luve, embaixo é o primeiro link aqui da descrição. Um beijo. Um, tchau.